Caneta e papel na mão e para cima deles. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Porque juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Então, família, agora o papo é reto. Para cima da PMMG. Mas eu sei, família, que você está aí empucado, né? Marcão, será que isso é possível? Né? Será que isso é possível? Mas isso realmente é possível? Família, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP. Né? Desde que você tenha acesso a uma metodologia de ensino igual ao que o nosso aluno Rafael Maia teve para ser aprovado no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará Olha que depoimento bacana Boa tarde Eu queria agradecer A vocês pelo ótimo trabalho e dedicação Através do trabalho de vocês Eu consegui passar no concurso Da Polícia Militar Do Estado do Ceará E era um total de 15 questões Na disciplina de Matemática e Raciocínio Lógico Pois errei Somente uma, por falta de atenção. Consegui resolver essas questões através das dicas de vocês e do curso, que foi fundamental no decorrer da minha preparação. E Deus, né que Deus ilumine sempre o trabalho de vocês e sua família. Rafael Andrade Maia, aluno do grupo 25%. Então, família, está aí né, a prova real de que a tríade do método MPP, né, a nossa metodologia de ensino, ela funciona e ela transforma a vida dos nossos alunos. Mas Marcão, beleza, o que é a tríade do método MPP? Todo mundo está falando aí de tríade, de método, pô, que parada é essa Marcão? O que é a tríade do método MPP? Se liga na parada, ó. já está tudo aí no slide, por isso... Baixe o material da aula, está aí no bate-papo, está aí no chat, bate o material da aula, é só você baixar o material. Vamos lá, o que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair, se liga, do zero, ó, do absoluto zero, e gabaritar essas matérias da PMMG em apenas nove semanas. Mesmo que você não tenha base ou bloqueio nelas. Então, o método, resumindo a parada, é para todos. O método é para todos. E falando agora com vocês né, da tríade do método de MPP, falando aqui especificamente das nossas três técnicas, né, porque as técnicas é que regem o um método. Então, você tem que saber as técnicas que nós aplicamos dentro do curso da PMMG. Então, vamos lá. Falando de cada uma separadamente. Eu vou falar aqui das três técnicas do método que você vai aprender no nosso curso. Vamos lá. Primeira técnica. Primeira técnica é o método dos 50 ou método das marcações. E com a primeira técnica, você aprende a interpretar, né? Você aprende a interpretar, a analisar a questão. Né? E você interpretando a questão de forma correta, você já tem metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Então, a primeira coisa, você interpreta. Primeiro interpreta, depois resolve. Né? São processos, né? Você agora não é mais aquele aluno agoniado. Tem um processo, né? Agora você tem que cumprir né, certas etapas. Qual seria o próximo passo, Marcão? Qual seria a próxima etapa? Aprender a resolver as questões. Aí entra em cena a segunda técnica. Uma vai complementando a outra. Né? É uma simbiose ali, né? Uma vai puxando a outra. Então, o interpretou resolve. É, aí, com a segunda técnica, você vai aprender a resolver. Né? O que, que significa a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você, dentro do curso né, da PMMG, do nosso curso, você estudar, revisar, você colocar em prática né, a técnica, estudar, revisar, exercitar. Né? De tanto você né, fazer ali vários exercícios, você acaba né, memorizando. Né, você acaba decorando ali os macetes. Resumindo, a segunda técnica, você vai aprender as malandragens de prova. E vai fazer você ganhar tempo. Né? Teu concorrente vai levar 6, 7 minutos, você vai levar um minuto ou menos para resolver a questão. E a terceira técnica é a cereja do bolo. É a técnica 20-80. 20%, 20 de teoria e 80% de exercício. é o nosso diferencial. É muito exercício. O nosso curso teórico, na verdade, já é um curso de exercícios. A gente não fica ali enrolando o aluno, a gente já vai direto ao ponto. E você seguindo aí a tríade do método, você vai chegar no seu objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Gostaram aí das três técnicas? Agora, que você já conhece, vamos brincar um pouquinho. Chegou a hora, vamos aplicar. E aprender com o método MPP. Agora você vai aprender exatamente o que nós ensinamos para os nossos alunos do curso da PMMG. Legal? Então, caneta e papel na mão e simbora, para cima deles. Primeira questãozinha na tela. Primeira coisa que você vai fazer no exercício, primeira coisa que você vai fazer na questão, ó, já tá valendo, hein?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 Sublinhar para interpretar. Repetindo. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Ó. Vamos lá. Em estatística, podemos classificar uma variável em quantitativa contínua ou discreta. E em qualitativa... Nominal ou ordinal. As variáveis seriam cadeiras defeituosas de uma escola, altura dos alunos de uma classe e nível de escolaridade. São classificadas, respectivamente, em. Então, ele quer que você classifique essas variáveis. Então, vamos lá. Primeira coisa. Né? Qual é o assunto da questão? O assunto da questão é a classificação né? das variáveis. É o assunto sobre classificação das variáveis. Ou seja, você tem que saber né? variáveis. Né? O conceito, né? a teoria, você tem que estar por dentro. É uma questão, né? resumindo, é uma questão teórica. Você tem que saber ali os tipos de variáveis para resolver essa questão. Beleza? Então, primeira etapa, ok. Eu já sei qual é o assunto. Né? É sobre tipos né, de variáveis. Interpretou, resolve. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Então, lá no nosso curso da PMMG... De tanto você estudar, revisar e exercitar, você sabe que essa questão ela é conceitual. Ela envolve aí conceitos básicos da estatística. Então vamos lá, para a gente não perder tempo. Primeira coisa, o que é uma variável? A variável nada mais é que o nosso objeto de estudo. É o que está sendo estudado numa pesquisa. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa aqui no estado do Rio de Janeiro sobre o número de assaltos. Qual é a minha variável? Número de assaltos, que é o meu objeto em estudo. Né? Vou fazer uma pesquisa sobre a cor né, dos olhos né, da população do estado do Rio de Janeiro. Qual é a minha variável? A cor dos olhos, que é o meu objeto de estudo. legal Então, variável seria o quê? Variável, variável, é objeto de estudo da minha pesquisa. Beleza. Só que as variáveis, elas possuem, né, uma classificação. A variável, ela pode ser quantitativa ou qualitativa. E a variável quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. E a variável qualitativa, ela pode ser ordinal ou nominal. Agora, vamos lá. Quando é que a variável é a quantitativa? E quando é que a variável é a qualitativa? É muito simples. Estou te dando uma mini aula, tá? Preste atenção. Ela será considerada quantitativa quando a resposta for um valor numérico quando for atribuída a ela um valor numérico. E ela será considerada qualitativa quando for atribuída a ela uma palavra. Se liga. Olha como é fácil. Né? Tô fazendo aqui uma pesquisa sobre o número de roubos né? de celulares. Pô, a resposta vai ser um valor numérico ou a resposta vai ser uma palavra? Pô, vai ser um valor numérico. Né, oh, roubou o roubou que 2 roubaram que 5, 10 20, né? Então, se a resposta for um valor numérico, ela é a quantitativa, né? Vou fazer uma pesquisa, né? Sobre o número de carros roubados, Boa, a resposta é um valor numérico, né? 10, 20, 30. Então, é uma variável que quantitativa. Agora vamos lá, qualitativa. Né? Vou fazer uma pesquisa na, numa empresa. Né? Sexo né? dos funcionários. Por sexo, a resposta é uma palavra. Por masculino ou feminino. Então é qualitativa. Né? Vamos lá, outro exemplo. Sexo, né? nível de escolaridade. Né? A resposta é uma palavra. Então é qualitativa. Estado civil é uma palavra cor dos olhos é uma palavra então é qualitativa perdão é qualitativa né <risos> até o mimbolo que é parecido né os nomes né? seriam qualitativa então ficou bem fácil né valor numérico quantitativa palavra qualitativa agora vamos lá quando é que ela é discreta quantitativa discreta quando ela é obtida através de uma contagem né exemplo né? Número de carros roubados, número de telefones, número de assaltos. Então, se for obtida através de uma contagem, ela é discreta. Quando é que ela é quantitativa contínua? Quando ela é obtida através de uma medição. Por exemplo, a temperatura o peso, né? Ou seja, tudo que for medido através de algum instrumento é contínuo. Beleza? Agora vamos lá. Qualitativa pode ser ordinal ou nominal. Quando é que ela será ordinal? Quando tiver uma hierarquia ali dentro da classe. Por exemplo, graduação, graduação dos militares. Né? graduação dos militares. Temos ali soldado, cabo, sargento. Então, existe uma hierarquia dentro da classe. Então, ela vai ser ordinal. E quando é que ela é nominal? Quando não existe essa hierarquia. tá? Por exemplo, cor dos olhos. né? Cor dos olhos. Preto. Azul. Verde. Então, não tem hierarquia. Legal? Sexo não tem hierarquia masculino e feminino e assim vai e assim sucessivamente. Então agora que você já sabe o que é quantitativo, o que é qualitativo ficou fácil. Vamos lá. Primeira delas aqui a ser analisado, ó. cadeiras defeituosas de uma escola. Vamos lá. Primeira coisa a resposta, né? fez a pesquisa a resposta. Né? O valor atribuído a essa variável Será um valor numérico ou uma palavra? Pô, com certeza é um valor numérico, Marcão Pô, 30, 20, 40, 50 Pô, Se é um valor numérico Ela é quantitativa Legal Agora ela é discreta ou contínua? Pô, com certeza ela é discreta Por que, que ela é discreta, Marcão? porque ela foi obtida, né? esse valor numérico, foi obtido através de uma contagem. Né? Ele contou as cadeiras defeituosas, uma, duas, três, quatro. Não precisou de nenhum instrumento para medir aquilo ali. Não teve uma medição, né? melhor dizendo. Foi obtido através de uma contagem. Então, é quantitativo o quê? Discreto. Vamos lá, altura dos alunos de uma classe. A altura de uns alunos de uma classe. Vamos lá. O valor atribuído a ela. A resposta. bisu a resposta. É um valor numérico ou é uma palavra? É um valor numérico. Então, ela é quantitativa. Quantitativa discreta ou contínua? Nesse caso, ela é contínua. Por que, que ela é contínua? Porque a altura né, ela é medida. Esse valor foi gerado através de algum instrumento. né? Ela foi medida, foi gerada através de uma medição. Então, ela é quantitativa contínua. E a última, nível de escolaridade. Nível de escolaridade. Ela foi obtida. né? Pensa na resposta. A resposta obtida é um valor numérico ou é uma palavra? É uma palavra. É uma palavra, então ela é qualitativa. Por que, que é uma palavra? Por nível de escolaridade. Nível fundamental, nível médio nível superior. Não é um valor numérico, então ela é qualitativa. Agora ela é ordinal ou nominal? Pô, Marcão, ela é ordinal. Porque existe uma hierarquia, né? Existe uma hierarquia dentro da classe. Nível fundamental nível médio, nível superior, né? tem uma hierarquia dentro da classe. Então olhando aqui, gabarito letra A, Marco V da Vitória e vai ser feliz. Então primeira questão tá aí, uma questão teórica, né, onde envolve ali conceitos. Por isso que eu fui bem devagarinho para você entender ali o que é quantitativo e o que é qualitativo, o que é discreto, o que é contínuo e o que é ordinal e o que é nominal. Beleza? Ficou claro? Gostaram? Tudo lindo? Passamos agora para a próxima questão. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Ó. É repetição. Vamos lá. Nos últimos oito meses, as vendas de uma loja estão representadas pelos números na tabela a seguir. Então todo mundo está vendo aí a tabelinha. O valor da variância populacional. O valor da variância populacional desse conjunto de vendas é. Então, vamos lá, é uma questão sobre variância. Né? Ficou muito claro isso para a gente. Analisando aqui, interpretando, é uma questão que envolve a ideia de variância interpretou, resolve. Para resolver essa questão, técnica R. Né? Qual é a forma correta? O que eu tenho que fazer para resolver essa questão? Eu tenho que usar a fórmula. Aí não adianta, cara. Estatística é fórmula. Tem uma galera que gosta de romantizar isso daí. Mas aqui o papo é reto, é fórmula. Como é que você vai memorizar a fórmula? Na hora que for resolver o exercício, você vai anotar. Fez o exercício, anota. Qual é a fórmula da variância? Variância populacional. É o var. Tá? Isso aqui é o símbolo técnico. E aqui é o nosso, né? var, variância. Então, qual é a formulazinha? Somatório, dois desvios ao quadrado, sobre n. N é o tamanho da população. Então, vamos lá, desvio é a mesma coisa que diferença, tá? Então, esse desvio, ele é obtido pela diferença entre os elementos da minha população e a média. Ó, tá aqui, ó, vou chamar de xi o elemento e vou chamar de mi a média. Como é que eu encontro a média? Tá, ó. mi é a mesma coisa que média populacional. Eu vou somar tudo, né? soma tudo e divide né? pela quantidade. Então, somando essa galera, isso daí vai dar ó, 13 mais 8, mais 13. Quantinha de padaria, né? Mais 12, mais 9, mais 10, mais 7, mais 16. Vai dar 88. 88 dividido por 8. 88 dividido por 8 vai dar quanto? 11. Então, eu coloco aqui 11, né? Abaixo de cada elemento, eu coloco o valor da média, que é 11. Para quê? Para fazer o desvio. O desvio, ele é dado pela diferença de cada elemento, né? Pela média. Então, aqui eu vou encontrar o valor do desvio. Só que, malandramente, eu já vou encontrar o valor do desvio ao quadrado, Ó, 13 menos 11, ó, presta atenção, você tá anotando, você tá escrevendo, agora é momento de concentração, estudar, revisar. Agora você tá estudando, você tem que prestar atenção no que eu tô falando. Você não é mais aquele aluno escrivão, aquele aluno desesperado. É só você pegar a visão, ó, desvio, diferença, ó. de, diferença. Então você vai diminuir, ó. 13 menos 11 vai dar quanto? 2. 2 ao quadrado, 4. Por que ao quadrado? Porque aqui na fórmula é o somatório dos desvios ao quadrado. Por isso que aqui é ao quadrado. Não pode esquecer de elevar ao quadrado. Ah, Marcão, por quê? Porque Deus quis, cara. Para com isso. Vamos lá. 8 menos 11 vai dar menos... 3 menos 3 ao quadrado vai dar 9. Tem que elevar ao quadrado. 13 menos 11 vai dar 2. 2 ao quadrado vai dar 4. 12 menos 11 vai dar 1. 1 ao quadrado vai dar 1. 9 menos 11 vai dar menos 2. 2 menos 2 ao quadrado vai dar 4. 10 menos 11 vai dar menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 7 menos 11 vai dar menos 4. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. 16 menos 11 vai dar 5. 5 ao quadrado, 25. Aí, um abraço. Aí, é só somar aqui, né? Para achar o valor da variância. É só somar essa galera. Ó, somatório dos desvios ao quadrado. Se eu somar essa galera, isso daqui vai dar 64. Então, vai ficar 64 dividido por 8. 64 dividido por 8 vai dar 8. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Tá vendo como é fácil? Tá vendo como não tem mistério? É só você seguir o método? Se você seguir o passo a passo, você consegue entender? Se você seguir o passo a passo, você vai resolver todas as questões de variância e estatística é isso, cara, é fórmula é prática né? é prática é prática, é revisão se você seguir ali o passo a passo você vai conseguir o seu objetivo igual o nosso aluno Marcelo que através do método MPP, olha o que aconteceu com ele ó. obrigado por se dedicarem tanto ao seu trabalho com tanto entusiasmo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 com vocês melhor ser aprovado em dois do que em um só risos estamos junto e o Marcelo se dedicou e também foi aprovado na PM Ceará então família se você quer ter resultados iguais ao do, Marce igual ao do Marcelo cara matricule-se agora mesmo no nosso curso Por quê? olha o que nós oferecemos oferecemos um módulo de matemática básica para você relembrar Aquela matemática da Tieteteca, para você fazer aquelas continhas da variância né, de boa. Olha aí a questão anterior. Aquilo ali é matemática básica. Né? Por isso que a gente bota já um curso de nivelamento para vocês. Um módulo de raciocínio lógico matemático, de acordo com o edital. E o mais importante, um suporte tira a dúvida do aluno. Você não está sozinho, abaixo de cada aula. Tem um suporte para você tirar sua dúvida. E mais três bônus. Bônus 1, um, um e-book de raciocínio lógico com questões comentadas. Bônus 2, um cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas. Ou seja, em oito semanas você fecha todo esse edital. E o bônus 3, mais três meses de acesso. Então é continha de padaria. Se somarmos aqui... Todos esses valores, seu curso sairia por mais de 900 reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 30 e 72. Legal? Então, não perca tempo. O Júnior está colocando aí o link para você. Aqui na descrição também colocamos o link do curso. E qualquer dúvida, entre em contato com o Júnior. 021 9702 Beleza? É só falar com o Júnior Legal? Agora é com você. Voltamos aí para a nossa aula. Ó. Sublinhar para interpretar. Ó. Método 250 neles. Ó. Olha aí, a tabela. Deixa até eu sair daqui, né? Vai precisar de espaço. A tabela apresentada mostra as frequências absolutas das observações de uma variável x em uma amostra de tamanho igual a 200. Nesse caso, MO é a moda, MD mediana e ME a média. Então, o produto entre a moda, entre a mediana e a média é igual então, é uma questão sobre medidas de posição né? ou medidas de tendência central. Tá legal? Envolve cálculo né? de medidas de posição ou medidas de tendência central. Então, eu já analisei, já sei o assunto da questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica. No nosso curso, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe qual é a malandragem. Então, para resolver esse tipo de questão, você tem que usar a fórmula. Para cada medida, tem uma fórmula. Claro que, na medida do possível, a gente vai usando aqui algumas malandragens. Mas, cara, tem que memorizar tem que memorizar as fórmulas. Vamos lá. Primeira medida que eu vou calcular é a média, tá? E para calcular a média, eu preciso multiplicar essas duas colunas, tá legal? Por quê? Aqui eu tenho uma coluna que caracteriza a variável x, e aqui eu tenho a coluna que, que caracteriza o número de observações, que na verdade seria a coluna fi. É a coluna das frequências né, absolutas. Então, para calcular a média, eu preciso multiplicar essas colunas. Por quê? Média, olha aqui a fórmula. Média é igual ao somatório de x, fi sobre o total. Então, a primeira coisa que você vai fazer é multiplicar essas duas colunas, ó, coluna xi fi. Então, multiplicando aqui, ó, vai ficar 1 vezes 10 vai dar 10, 2 vezes 20 vai dar 40, 3 vezes 40 vai dar 120, 4 vezes 120 vai dar 480 e 5 vezes 10 vai dar 50. Aí, para calcular a média, né? É somatório. Aí, você vai somar isso daqui, ó. Somatório vem de soma. Então, somando aqui essa galera, isso daqui vai dar 700. Então, vai ficar 700 dividido pelo total. Qual é o total? Está aqui, ó. 200. Facão um no zero, ó. Pou, pou, 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Então, eu encontrei a média. Vamos lá. Próximo passo. Vou encontrar a moda. Moleza. Moda é o elemento de maior frequência. Qual é a maior frequência absoluta aqui? Ó? 120. Então, qual é a, né, o valor que está associado ao 120? É o 4. Então, a moda... Eu já sei que vale 4. Agora eu preciso calcular a mediana. A mediana. Já tem que trocar uma ideia. Por quê? A mediana está associada a posicionamento né? é o elemento né, de tendência central. É um elemento central, melhor dizendo. Ela é uma medida de tendência central. Né? Ela está realmente ali no centro da distribuição. E ela tem a função de separar os 50% maiores dos 50% menores. Só que quando a quantidade de elementos é par, temos dois elementos centrais, temos dois elementos no centro da lista. Então a mediana será dada pela média dos centrais. E eu preciso encontrar esses caras, a posição deles. Então, qual seria a posição deles? Como é que eu encontro essa posição? Vamos lá. Ó, elemento 1. Um. O primeiro elemento central. Qual é a posição dele? É n sobre 2. Segundo elemento central. Ó, primeiro elemento central. Eu tenho dois, né? Por ser par, eu tenho 2. Primeiro elemento central. Para encontrar a posição dele... É n sobre 2. Segundo elemento central. Vai ser o n sobre 2 mais 1. Então, como n é o total, 200 dividido por 2 vai dar 101. Então, o primeiro elemento central ele ocupa a posição 101. Consequentemente, o segundo elemento central vai ocupar a posição 102. Aí eu vou olhar aqui aonde esse cara tá. Aí qual é a malandragem, né? Eu vou contando aqui, ó, linha por linha. Ó. O elemento 1. Ele aparece 10 vezes na minha lista. Então aqui eu vou da posição 1 a posição 10, do 1 ao 10. Aí, na segunda linha, eu já começo na décima primeira. Eu vou na décima primeira, a trigésima. Porque 10 mais 20 vai dar 30. Então, o 2, ele é o trigésimo, né? Trigésimo, né? Seria o 2. Aí a próxima linha já começa no 31 ao 70. Você sempre vai somando aqui, ó. Vai acumulando, né? Ó, 10 mais 20 vai dar 30. Ó, 30 mais 40 vai dar 70. Então, aqui até a terceira linha eu tenho 70. Só que eu quero 101 e o 102. Então, falta. É, ainda tem que contar ali. Aí eu vou para a próxima linha. A próxima linha já vai do 71 ao... Aí eu vou somar ali. ó. 70 mais 120. 70 mais 120 vai dar 190. Opa! Com certeza o 101 e o 102 estão tá aqui. ó. Entre o 71 e o 190. Então, quem seria? Né? Quais seriam esses caras? O 4. O 101 é o 4. E o 102 também é o 4. Aí ficou fácil de achar a mediana. A mediana vai ser dada pela média. 4 mais 4. Dividido por 2. 4 mais 4 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Se eu tenho a média, a moda e a mediana, eu tenho o produto. Como é que vai ficar aí o produto? Vai ficar 4 vezes 4 vezes 3,5. Isso daí vai dar 56. Deixa até eu fazer aqui a quantia: 4 vezes 4 vezes 3,5. Isso daí vai dar 56. Gabarito, letra C. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí. Finalizamos aqui mais uma aula para a PMMG. Então, não perca tempo. Né? Matricule-se agora mesmo no nosso curso para você aprender né mais macetes iguais a esse claro né que uma aula aí de 40 minutos não tem como eu te ensinar tudo né sempre vai ficar uma dúvida ou outra e você vai tirar essa dúvida você vai acabar com isso com o nosso curso legal o valor né não preciso nem falar né é um valor promocional né porque o curso se considerarmos tudo que oferecemos Daria mais de R$ 900,00, mas hoje você está levando tudo isso por 12 de R$ 30,72. Legal? Então, faz uma coisa, clica aí e vem estudar com a gente e aprender o um método na íntegra para você ser aprovado nesse concurso. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar.